Bom, agora nós vamos ver aqui a internet dos pensamentos. Vamos lá então. Imagine uma tecnologia que pode fornecer acesso instantâneo ou em tempo real a informações e poder de computação apenas pelo pensamento. De acordo com uma nova pesquisa de neurocientistas e pesquisadores de nanorobótica dos Estados Unidos, uma interface de cérebro humano para a nuvem no estilo Matrix, ou o que agora conhecemos como a rede de internet de pensamentos, pode ser uma possibilidade dentro de algumas décadas. Então o que ele está falando aqui? Que dentro de algumas décadas nós vamos aí estar conhecendo com mais detalhes o que é essa internet dos pensamentos, onde ele propõe aqui uma conexão da sua mente com a mente maior a inteligência artificial com a nuvem, onde você vai poder acessar essa mente maior, essa mente expandida, e você vai poder acessar e ela também vai poder acessar você, tá? Aí continua dizendo, ó, o que é exatamente a internet do pensamento? A internet do pensamento é a proposta de uma rede de transmissão de dados do cérebro humano para as redes de computação em nuvem em tempo real. Simplificando, Usando uma combinação de inteligência artificial e nanorobótica, os pesquisadores dizem que os seres humanos serão capazes de conectar seus cérebros a redes de computação em nuvem para coletar informações da internet em tempo real. Então, se a mente humana pode se conectar à máquina para ter acesso a informações e a dados, a máquina também pode se conectar à mente humana para ter acesso aos pensamentos dos seres humanos. Agora, você imagine viver num mundo onde nem mesmo os seus pensamentos serão mais privados. Pois é para o que nós estamos nos encaminhando. Aí nós entramos naquele ponto onde diz que todo aquele que não adorar a besta, ou a imagem da besta, todo esse será morto. Como que a besta poderá saber se você está adorando ou não? Que muitas pessoas poderiam tentar enganar a besta né, e fingir que estão adorando sem estarem adorando de verdade. Então como ela vai saber se você está adorando ou se você não está adorando de fato? Como? Fazendo uma leitura lendo o seu pensamento sabendo o que se passa na sua cabeça. Se ela sabe o que passa na sua cabeça, logo ela vai saber se você está adorando ou se você não está adorando de fato. Então olha só para onde que isso vai levar. Quando você dá a Acesso, quando você permite que a besta tenha acesso à sua mente, ao que você está pensando, quando chega nesse ponto, se torna muito difícil, né? Então, de fato, a besta tem um sistema onde ela pode, inclusive, saber o que você está pensando. Bom, vou ficando por aqui, espero que essa informação tenha sido relevante para você. Eu sou o Gleison Santos, canal Método Secundário. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos, e até o próximo vídeo.